Eu sou a Luciana, sendo que eu faço parte da equipe de Dianética Scientology já faz algum tempo, desde 2003, e estarei aqui o resto da minha vida. Bom, eu estou falando da unidade do tapete. Quero apresentar para você o curso Superando os Altos e Baixos da Vida. Sabe qual é o tema de hoje? Por que uma pessoa fica doente com facilidade? Por que uma pessoa vai mais mal na vida do que bem? Por que uma pessoa faz montanha-russa na vida? Inclusive, montanha-russa é um termo que a gente usa, que está na página 147. E aqui tem definições e palavras, né? termos básicos, termos principais dos, do curso Superando os Autopais na Vida. Então, por quê? Já, você acha normal mesmo, pode ser até comum, mas você acha normal é, viver doente, viver com problema. Ter tendência a ter acidentes. Ter tendência a estar em confusão, em problema. Tem gente que sai de problema, entre outros. Sai de um problema, entra em outro. E isso passa a ser o normal da vida, gente. Não é. Não é. Tudo tem uma causa e tudo tem uma técnica para que você possa resolver ou lidar. Resolver não, aqui é resolver mesmo, nem só lidar. Resolver certas áreas da vida. Por quê? É, quando você não tem formação de aula, Fica difícil você controlar a situação. Fica difícil você resolver a situação. Não tem como você resolver uma coisa que você não sabe. Então, os altos e baixos dá essa ferramenta para você. E tem uma resposta muito simples aqui. Quando você se sente suprimido, suprimida, o que significa isso? Por definição, aqui nessa página, nesse livro aqui, Esperando as altas e da vida, não é nem só um livro, é um curso, né? Suprimir significa Esmagar. Esmagar é quando você vence por completo alguém, isso pode ter acontecido com você na infância, você pode ter se sentido esmagado, esmagada, alguém te venceu por completo, se sua mãe te prendeu, te castigou e você tinha 3, 4 anos e não podia fazer nada, então você foi esmagado, não tinha negociação com sua mãe, seu pai te espancou, Entende? Então, muitas vezes nos primeiros anos de vida das pessoas, elas treinam para o futuro. E nesse treinamento elas são muitas vezes esmagadas. No futuro, você tem situações que você sente assim, que você não tem o que fazer. Você sente encurralado, não pode ir, não pode voltar, tá preso, com as mãos atadas. Mas isso por quê? Está trazendo coisas do passado, de supressão antona, Que tem essa parte aqui de suprimir, que é esmagar. Se tornar, né, é, é, tor é vencer por completo, na verdade. Por definição, tá no Geraldo Matos, que é definição, um Júnior, FTD. Então, quando alguém tá esmagado, ela foi vencida por completo. Suprimir também é pisar, é tratar com desprezo. É você chegar assim pra sua mãe, olha mãe, o desenho que eu fiz, lá, ah, eu tô ocupada agora, sai daqui. Então, toda vez que você é tratada tratada com desprezo, tudo isso vai acumulando. Tem gente que não lida muito bem com isso. E esse é o treino para a vida da pessoa. Depois a pessoa tende a encontrar chefes, maridos, esposas, amigos, mais ou menos de acordo com esse padrão antigo aí de supressão. Não falo que isso é uma regra, mas acontece com muita frequência. O ideal é que você tenha a totalidade da informação fazendo o curso Superando os Altos e Vários na Vida. Para se inscrever... É no 11 2094 94 42 14 lembrando que é um curso presencial, por causa dos exercícios do treinamento. Então, isso de suprimir vai fazendo você ficar doente, você ficar pra baixo. Então, saiba um pouco mais sobre isso. Porque se tem alguém tornando você incerto, quanto ao seu alcance. Se tem alguém falando, será que você vai conseguir? Nossa, mas com essa idade... Nossa, mas como você tá batido? você não dorme? Você tá com a cara pálida? Tem gente que sempre tá colocando a gente para baixo. Tem uma forma muito específica de detectar isso nesse curso Superando os Altos e Baixos na Vida. Muito específica, muito detalhada. E nós aqui da Genetic Scientology queremos que você e todas as pessoas do planeta conheçam os dados dessa, desse curso Superando os Altos e Baixos na Vida porque isso é uma saída é uma solução para que você realmente supere os altos e baixos na vida e para que você para que você saiba a causa dos seus altos e baixos doenças acidentes e muito mais não só a causa como a solução para isso ok então é isso nosso site é barra bio e veja a gente aí nas redes sociais nos vídeos toda sexta-feira tem uma um vídeo Dessa série aqui, discursos para o melhoramento do vida E esse foi um dos discursos que eu falei o espírito humano